Que é preciso se informar. O cartão errou o microfone da própria banda para dizer que tinha sido abordado pela polícia militar, que tinha sido revistado, né? E que chegou a elogiar, entre aspas, as mães dos policiais. Não tem muito jeito, eu preciso parar o show. moleque, ninguém se mete, desfaz o clé. O cidadão tem que ficar nevrando por um ou outro de ser abordado pela polícia militar numa revista pessoal. Acho que ele teve de se sentir mais seguro nós vamos, vamos continuar dessa forma, a polícia vai continuar atuando. O pessoal que está trabalhando em prol da sociedade É Realmente não pode se deixar passar em branco uma situação dessa A reclamação dele foi em cima dessas, dessas abordagens que o presidente está tá fazendo Quem tem que treme o barulho da sirene Não marca, não apronta é logo, mas assume a bronca ha. Eles querem é me ver ajoelhado, prostrado, humilhado, meu ego derrubado E é claro que eu tô pouco me fudendo, eu não tô obedecendo O medo deles é me ver crescendo Seu pesadelo é o rap antissistema, invadindo e tocando o pé no rabo de todos arrombado Foda-se os comédia que tão se divertindo, vendo o sangue dos malocos correndo pelo ralo Vivo do trabalho e, e da honra que sustento Se tu foge pra sirene então nem vem bater no peito Manda tua ideia, espera o reconhecimento E se ninguém te escutar é melhor falar direito Vivo num mundo onde reina a exclusão Onde são poucos que se importam com a real situação O sistema controla a informação Enquanto outros fazem dela ferramenta de dominação Te ensinaram a sonhar com a felicidade Só que pra mim nem é tão importante assim se eu não me encaixo nessa sociedade Não é por má vontade, é que não tem lugar em fim Nesse território hostil Minha rima é meu fiel fuzil A revolta é meu melhor perfil Sobrevivo na miséria O Brasil me deu a guerra e essa terra me pariu Nesse território hostil Minha rima é meu fiel fuzil A revolta é meu melhor perfil Sobrevivo na miséria O Brasil me deu a guerra e essa terra me pariu o que eles querem? Tirar meu direito de enriquecer Eles não querem que eu cresça, mesmo assim eu vou crescer Vou lutar pra prosperar, ajudar a fortalecer Minha família, meus amigos, vão manter meu proceder Uma pátria que odeia os seus filhos um parlamento com bandidos de gravata Essa novela só revela o quanto somos escrotos Porque de novo elegeram um escravocrata Se não bastassem o meu dia a dia tenso, uma mapa de falsidade me sugando meu dinheiro Amigos que se vão quando você não tem mais nada Sua vida desabanda eles só querem você na balada por pouco não me acharam pendurado Eu fui maior que eu mesmo, por mim eu tinha parado Pensei que ainda posso ser útil se eu deixar de ser fútil E me focar no que o rap tinha mostrado Revolução sem paz é o lado errado Você não é mais que ninguém se estiver armado Pelo contrário, vai ser algo ainda mais fácil E só pra deixar claro, isso é problema do estado Esse território hostil, minha rima é meu fiel fuzil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 Saca, sua arma carregada não me assusta, não. Seu preconceito disfarçado de opinião, Pede respeito, mas é baixa valorização. A posição alheia faz com que você tenha um ataque. Uma crise de histeria. Chega até negar a história. Pra implantar seus argumentos, inspiração contraditória. O país tá se afundando na mentira, todo mundo despejando sua ira, espalhando ficção Falsidade alienação subvertendo os valores da nação Fogo na roupa da raça racista, fogo na pista, chama a polícia Chuva de chute, lincharam um nazista, choveu tijolada nos renascentistas, Mexeram com a geração suicida, anarco comuna, nitroglicerina Acende o estopim da classe trabalhista, fazendo arruaça, lá anarquista Fumaça na pista, louco terrorista, sem nada perder, só não tira minha vida. Minha vida é revolta, cheguei sem escolta, soltando faísca. Cês morder a isca, tomara a ayahuasca, chaparro de canha. Na guerra medonha, quase ninguém ganha, só quem vende arme, quem pode pagar um monte na montanha. Só vê se não me estranha, não me estranha, não. Que eu também passei nove meses numa entranha, e vocês também. Vocês são vida boa, tão pagando humildade à toa, não, não. Se aparece uma pau, inchada na frente, ele voa. Não, Vai pede paz, pede pra ver seus inimigos mortos. Reclama mais, deixa bem claro todo o seu ódio. Fala mais alto, acho que eles não estão te escutando. Olha o assalto, toda essa merda não tá adiantando. Vai pede paz, pede pra ver seus inimigos mortos. Reclama mais, deixa bem claro todo o seu ódio. Fala mais alto, acho que eles não estão te escutando. Olha o assalto, toda essa merda não tá adiantando. Reza pra Deus, trate seu próximo igual um lixo Leia só o que convém, auto-verdade é top, é o bicho Proteja os seus, mesmo que sejam mais sujos que o diabo Essa mais arma é certo que ninguém vai querer enfiar o um chumbo no teu rabo Chama o negro de vadio, o índio é podre, mulher não produz Guia é impuro, levanta seu muro, depois se ajoelha e fala com Jesus Quebe, jebe, sangue na espada, faca no bucho Segue o plantio, o amor triu, o país caiu na confusão, cega do ódio, pebreu Chuva Cai lá fora, a alma cai nas trevas Porra tanta coisa eu já perdi Maldita ansiedade me arrasta e me leva Pra um lugar vazio e frio onde eu não consigo dormir E o que virá depois? Aonde estão os bons? Pagando pelos maus, calados e oprimidos Tropando comprimidos, desejo reprimido Seu ódio acordado e seu amor adormecido Uma vida inteira sendo tirado pra nada Subestimado, sufocado, sem minha autoestima Não escolhi, sofrer bullying, eu sou autodidata uma criança iluminada com visão da vida Quem me conhece de perto sabe que sou a luz Mesmo que eu precise trazer a escuridão na mala Eu vi pessoas mentindo em nome de Jesus Eu vi o amor virar ódio e a solução bala Ainda acredito na humanidade Ainda vejo solução na educação Já tô legal de ameaçarem com a eternidade Depois da morte recompensa ou punição Guarde seus conselhos pra você Vou dizer o que fazer com sua opinião Seu julgamento, sua sugestão Faz uma sopa com bastante sal e boa digestão É difícil engolir, né? Onde localiza o mundo que tu vive? Dentro da mente, né? Dentro da tua mente, né? Porque na boa esse teu mundo não existe Tanta ostentação sem preocupação Se eu tô afundando o barco da minha família ou não Ninguém falou que a resposta tá na tua mão E a juventude vai passar e os seus velhos passarão Olha o desemprego e a inflação. Olha ali o preço do arroz e do feijão. Tá tudo muito caro e ninguém tá com essa grana, então vamos. Coisa do mundo, uma casa e uma família Saúde pras crianças, sossego e segurança Cadeira de balança, frutas numa cesta Colheita sempre farta, comida que não falta Amor que não acaba, só ensinamento Pureza e gentileza na forma de tratamento Eu entendo que isso tudo são somente pensamentos Mas eu tento escapar desse presente violento Porque se eu entro, porque se eu entro porque se eu entro de cabeça nesse mar de ódio Vai ser uma escada de sangue e corpos nesse pódio Eu vim de um filme onde não sei o próximo episódio É improviso, ao vivo, programa de auditório Deixei primórdios em segundo plano Aciono os mano, dois dois palito, aqui não tem engano Ultimamente só trampando debaixo dos panos. Não me veram rolê, mas pode crer que eu tô chegando Esse é o ano da eleição, eu tô observando Cérebro reptiliano se manifestando Enquanto eu tô usando o neocortex cada vez mais Vejo que a convivência só Andou pra trás, mas tanto faz, se querem paz Eu já tô todo mutilado, preparado pro que der Se não der, vou ter uma baixo, cambada de arrombado Quer me ver desvalorizado, mas tô acordado Com o punho esperando porrada de todos os lados Pode me subestimar, eu não dou bola Pode jogar sua moeda, sua esmola De onde veio esse rap, tem milhares E de onde vem rap? Também vem minhas visões, eu corrompi Minhas ações quando disse que ficaria Na mesma, eu menti, tô aqui Com a mudança, maluco, não sou criança Nas andanças eu sofri, se pra você Eu não sorri, significa pouca confiança E nada que você faça Pode mudar, no lugar onde Eu cheguei, poucos em vida vão chegar Tô a um passo do poder de voar Eu quis saber como sair desse corpo E eu acabei de descobrir, é muito cedo Por isso, vê se me erra, não vim Pra terra em vão, é um calvário que se encerra Só cumpro minha missão quando meu nome e foi gritado ou gravado numa bandeira no fronte de alguma guerra Também sonhei com um futuro bem mais digno Desculpa se eu nunca levei a sério o signo Fiquei solteiro esperando a mulher perfeita Trampei em algumas empresas, honrei umas camisetas Acreditei numa crença como uma seita Fui fiel a uma entidade que nunca se apresentou Aí depois de uns anos a ficha caiu perfeita, a ilusão Me lembro das noites sem claro, resposta buscando resposta, bebendo cachaça, a desgraça era pouca, só droga pesada, sozinho na vida, no meio do nada eles davam risada. Eu vivia um inferno dentro da minha casa, virava agressão, qualquer discussão que viesse de conta que eu acreditava. Só desmoronava em o mundo doente, era ordem fina o ódio infinito, e o câncer aberto, ninguém tava perto, o eminente. eu sou sítio iminente. Olhei pra minha mente, não tava liberto na esta casa, era com um pouco de cérebro que me restava. Virava outra madrugada buscando uma luz, olhando pro infinito enquanto meu espírito agonizava. Não demorou pra que eu notasse a sujeira do jogo, deu nojo ver que eu era parte desse todo, mas eu vi saída logo, prometi o meu retorno sei por cima do risco de aceitar algum suborno Eu fui um homem incorruptível Virei um animal sagaz inconfundível Passei pra outro nível em vida isso é incrível A sabedoria é inevitável, a pineal é acessível Se um dia me encontrar num universo paralelo Sem seu discurso medieval e conservacionista Se lembre bem de quem vestiu verde e amarelo E pediu justiça com conta no nome de laranja na Suíça Intrigas entre direita e esquerda É sempre a mesma merda e quem morre é o pobre ninguém é Seu mundo real, sua vida vale menos que o um real. Seu celular pode valer a sua vida, e a vida que você leva pode não ser tão real. A vida na real é o um encontro do bem e do mal. Você reclama, mas não se dá conta. É tudo tão natural. As propagandas altas astral a ambição e a situação social definirão o seu final. controlado, seus passos sendo contados, seus contatos todos relacionados Gerando dados, meros detalhes todos eles registrados Criptografados, computados na nuvem, eternizados Será que ninguém viu ou reproduziu o olho de Deus? Entendeu todo o preparo que o livro te deu? Em terra de judeu, cristão virou ateu, quem será que se perdeu, a ovelha ou o galileu? Quem se dispôs a ser samaritano vendo o comércio na porta do templo, sua corrupção há milênios tem sido exemplo, seu prêmio é individual, o que faz com que competimos e nos matemos. E o sangue sempre foi vermelho em todo o corpo, e tem uma bolinha preta no fundo de todo o olho, por isso somos predadores no topo, enquanto houver vida ainda haverá o tombo. Ah, me passa a brasa e não embaça, controle da massa, é uma desgraça da meu gole de cachaça, minha garrafa, meu disfarce, minha carcaça que se lasque, meu ego ferido, comprometido, me vejo no vidro refletido, não tenho nenhum calçado, sozinho desse lado, obscuro, abandonado, parece um universo paralelo, não sou um problema seu e com certeza tô enfeiando o que você acha que é belo. Você conhece o contraste do aparelho de TV E o contraste social você não vê Acredita em justiça policial, repressora Enfeita a vida com as opiniões dadas pela emissora Família bela na novela, sequela Infância, ânsia de ter uma faz geradores inconsequentes de criança Amantes da fofura e quando o filho cresce Bem-vindo ao mundo, carinho desaparece Agora faça uma prece e se conforme, tá com fome, se vira, não sou obrigado a saciar, tá com fome, se vira. Sobrevive pra ser forte, se prepara, porque o mundo não vai te perdoar. Amarrado no cordão umbilical da sociedade capitalista Banco de dados tem seu nome na lista Sem saber quem você é, eles te limitam Condição do embrião ao enterro, controle total Segurança patronal garantindo as gerações futuras Suas estruturas congênitas e clonadas Sua inteligência criada em laboratórios de empresa privada não me mostre a luz no fim do túnel É um guarda com sua lanterna A opinião moderna te interna se buscar a resposta Por isso se contente com esse mundo de bosta se eu não me agrado, eu viro as costas Mas tudo que me agrada, outra pessoa também gosta É sempre a mesma merda, padrão Assim não dá, vou me mudar pra algum lugar Onde não há do que se queixar Com câmeras em cada esquina Sem roubo, sem perda Se acender um cigarro na rua, a multa chega Se a filmadora não pegar, tem o um satélite Se não bastasse ainda, você pode pesquisar na internet Evolução ficou inerte sem sustentação Próxima etapa é a cruel desertificação Devastação mental sem preocupação Se será uma praga zumbi na próxima extinção